Vamos falar sobre o 24º, Um Sábado, Um Conto, que eu decidi fazer um estilo diferente do que eu tinha, não um estilo gênero, né, mas um estilo de escrita diferente de todos os outros que eu fiz, que é uma coisa mais solta, é, é menos linear. Né? É como se você estivesse na cabeça do protagonista, e o protagonista não está pensando 100% bem. Eu me lembrei do Carta ao Bispo, do Antônio Torres, Um Táxi para viena da também tem um pouco, tem bastante disso, né? que o narrador é o próprio protagonista e ele está perdido nos pensamentos dele. E nesse caso, assim ah, tem que avisar sempre que tem spoiler, né? Eu vou fazer spoiler do conto enquanto eu comento o conto, porque não tem como comentar é, sem fazer spoiler. Então, é um senhor de 81 anos de idade, ele não tem 81 anos de idade, hoje, em 2015, ele tem é, 11 anos, e ele começa lá em, daqui a 70 anos, em 2085, eu coloquei 2086 no conto. É, em 2086, ele está, lembrando, está no leito de morte, na, no quarto que foi da mãe dele, na, na casa, no, no morro, na favela, que eles moravam, quando ele era criança. Eles nunca saíram, a família nunca saiu da favela, porque não quis, não sei se isso fica claro no conto e ele decide que não, não quer que tentem estender a vida dele é, ficar no hospital assim, meu tempo chegou, eu tive uma vida boa e eu quero passar meus últimos momentos, ele tá uma semana já na cama, não consegue se mexer eu quero... É, não consegue se mexer, tá fraco para se mexer sair da cama andando e ele decide que ele quer passar o final da, os últimos momentos de vida dele ali, no barraco, onde, bem o barraco uma casa, né? Já, já foi mais precário quando ele era criança, mas eles melhoraram de vida e é uma casinha agora, mas no morro. O morro, não digo, mas eu pensei o tempo todo no morro aqui, para pavão, pavão, Pavãozinho vãozinho Cantagalo, que é o morro que tem perto da minha casa. É, e é sempre difícil escrever porque eu cheguei a pensar a escrever em cheguei a pensar em escrever sobre uma outra realidade bem distante ou até uma até fazer uma distopia Mas eu percebo, cara o morro é uma, um mundo tão diferente para quem não mora no morro que já é um exercício de, de, de trazer um mundo diferente para o leitor a não ser que você mora no morro, e aí eu peço desculpas porque eu tenho certeza que eu não, não devo ter sido 100% fiel ao espírito de, de, de um morro porque eu nunca morei no morro. Eu conheço algumas pessoas que moraram, eu já tive é, é, contato com, com, com galera que mexe com morro, é, organizações não governamentais que, que lidam com é, essas comunidades e conversa um pouco, mas, cara, não é a mesma coisa de você ser um habitante daquele lugar, né? Então, mas isso não é importante. O grande, a grande importância do, do, desse conto é a viagem do cara pela história da vida dele e ele entra num devaneio de que o garoto que está no quarto com ele é ele mais novo. Então, é, é como se ele com 81 anos estivesse conversando com ele aos 11 anos. Não é bem conversando porque tem pouca conversa no no conto, mas volta e meia ele solta uma coisa que é como se fosse uma mensagem que ele queria, gostaria de deixar para ele, mais jovem, para ele criança. Né? Há pouco tempo eu li um, a tradução de uma de um texto que o Oliver Sex escreveu, Sex ou Sax?, é, sobre estar morrendo. Ele está com, com câncer, nem sei se ele já morreu, gente. Bom, é, ele. Assim que ele percebeu que estava com câncer terminal, que ele não tinha muito tempo de vida, ele escreveu essa, esse texto, não é um texto grande, eu vou colocar o link para ele na descrição do vídeo. E é uma postura diante da morte parecida com, que eu te, com a que eu tenho. Quer dizer, acho que você não pode ter certeza absoluta sobre algo como a morte. Eu tenho uma visão bem materialista, acho que morreu, acabou, a gente deixa de existir. Mas é claro que a gente acha o que a gente quer. Se a gente quer achar que as tradições religiosas, esotéricas, estão corretas, que a gente continua, é, ótimo. No mínimo serve de consolo, porque é muito desagradável você imaginar que você vai perder seu ego, mas que você vai deixar de existir, que você não existirá mais um Rony, não existirá, existirá mais uma Gabriela, não existirá mais um Fernando, o Antônio uma Joana, uma Ana por aí vai, né? você vai deixar de existir, né? isso é desagradável pensar nessa ideia e só que o conto não, o velhinho, ele não espera continuar depois que morrer, ele acha que vai morrer e vai acabar mesmo e para ele não faz muita diferença pô. e ele chega a pensar várias vezes ao longo do conto, quando ele adormece, que acabou, ah, vou adormecer e é isso, vai ficar tudo escuro e de repente eu não vou acordar, simplesmente, fim. Né? E o fim dele, eu, eu, eu apesar de eu ser mais, mais materialista, eu resolvi deixar meio, porque é muito mais legal quando as coisas ficam em aberto, né? o momento final de qualquer, a gente tem bons motivos para acreditar nisso, né? Para acreditar, não precisa acreditar, a gente tem bons sinais de que de fato, quando a gente está morrendo, a gente tem uns últimos disparos elétricos no cérebro, os últimos é, espasmos mentais, vamos dizer assim, e é bem provável que a gente tenha visões, né? E quem já sonhou, quase todo mundo, sabe que cabe em um minuto de sonho 30 anos de vida, né? E não é bem o que acontece nesse conto, já, já escrevi coisas assim, já tive sonhos assim, ainda vou escrever coisas assim, mas no caso dele, simplesmente é como se ele tivesse se destacado do corpo dele e fica aquela coisa meio dúbia se ele está deixando o corpo dele e o espírito dele vai embora, ou se aquilo é um devaneio dele no momento de morte e ele imagina que está livre. E, mais uma vez, ele está leve. Ele, ele, primeiro ele percebe que está leve, vai observar a paisagem da janela do quarto que foi da mãe dele, que já faleceu há muito tempo, obviamente, e agora ele está ali vivendo a última semana de vida dele. E foi uma coisa... e é isso, ele vê a paisagem e, de repente, ele é criança de novo e percebe que aquela criança que está ali com ele, definitivamente não é ele, é um... um o bisneto dele, Matias, que ele já vinha ao longo do conto, percebendo essa... É como se numa hora ele quisesse acreditar que aquele garoto era ele e pronto, sou eu. né? Mas ele, no fundo ele sabe que é o que é o Matias, o bisneto dele. E ele percebe, eu percebo também na hora que estou escrevendo o conto, eu assim, caraca meu, tu vai colocar uma criança de 11 anos para ver o, o bisavô morrer? e que é uma coisa estranha nessa família, porque foi o que a família fez, assim, não tinha o, o, o Jonas, que é o velhinho que está morrendo, ele não fica sozinho em momento nenhum, a família é muito amorosa e sempre tem alguém com ele. E esse alguém naquele momento é o, o Matias, que tem a idade que ele tinha, quer dizer, tem 11 anos, que é a idade de transição do, do, do Jonas para a idade adulta e eu falo sobre isso no, no conto. E não é uma... É, bom, estou misturando as ideias, vamos ver se eu lembro de tudo para comentar tudo separadamente. E o, o Jonas se toca que, pô, o Matias vai me ver morrer, meu bisneto, uma criança de 11 anos não merece ser a pessoa a descobrir um, uma pessoa, um, um, o bisavô morto. Aí ele ainda usa o seu último suspiro para falar para o Matias chamar a mãe dele, a mãe do Matias, óbvio, e o Matias vai indo embora e ele também vai indo embora eu não sei porque eu coloquei mas é, o Matias cuidando, quer dizer, sei porque eu queria fazer esse jogo dele conversando com ele mesmo mais jovem e queria que fosse uma pessoa de verdade que estava ali é, e não sei se eu não me toquei que é estranho você deixar um, um, uma criança de 11 anos com um velho moribundo mas eu acho que não eu acho que é, tem muito nesse conto uma desmitificação do peso da morte. Então, o, a família acha natural o garoto estar tá ali. É o, o bisavô que pensa assim, cara, não quero, que uma criança, acho que eu, criança, não gostaria de ter sido a pessoa a de descobrir meu bisavô morto. Ou talvez seja um momento meu mesmo de, cara, não está certo, a morte não é tão natural assim, que não é, para mim não é tão tão tranquila, eu sofro com a ideia de, de morrer. Né? Né, nem tanto por, pela questão é, é pela questão de perder o ego mas é de perder esse ego capaz de testemunhar o mundo que a gente o mundo e o universo que a gente vive que eu acho fascinante e eu queria estar tá por aqui para ver a gente descobrir cada coisa descobrir outras civilizações descobrir se teve big bang se não teve como é que foi se tem outros universos se é possível colonizar outras estrelas outras galáxias é, e por aí vai. Assim. Eu quis colocar também a favela não como um lugar desagradável, tem várias critiquinhas ao longo do, do conto, críticas sociais, críticas é, é, de preconceito econômico, preconceito cultural, preconceito social, é, da questão de muita gente que mora em favela ter que esconder que mora em favela para conseguir bons empregos, a dificuldade que ele tinha, Jonas, aos 11 anos, em 2015, que ele, não ele, mas as pessoas ao redor dele tinham para ingressar numa faculdade, que ainda é difícil, tem essa questão de cotas, mas ainda é difícil um negro, um pobre, é, entrarem na faculdade, se tornar médico, engenheiro, etc. Então, tem várias assim que eu acho que eu coloquei, ficaram bem colocadas, não ficaram tão artificiais. Tem um primo dele que é injustiçado, porque você é favelado, você é criminoso. Porque, ah, mas você tem uma ligação com o um criminoso. Todo mundo, eu tenho ligação com o um vizinho. Se tem um vizinho meu criminoso, vão falar assim, ah, mas você foi na casa do teu vizinho criminoso? É, fui, mas eu não sabia que meu vizinho era criminoso. Fui para discutir, é, ah, tentar convencer ele a colocar energia solar no prédio, sei lá. E ele tem um primo que estava indo bem na vida, já, já com 20 anos, e se ferrou todo porque tinha contato com algum traficante, agora não lembro como é que eu coloquei no conto. Uma outra coisa que eu quis mostrar bem é a beleza da favela, que eu acho que a favela é bonito, para quem vive dentro da favela, quem vive dentro da favela entende a beleza da favela, a beleza das pessoas morando próximas, da, da arquitetura da própria favela, da, a vista é o de menos, mas eu quis colocar logo no começo eu coloco que a vista dele é do céu, do, do mar até o horizonte infinito e o asfalto está espremido entre a favela e o mar. Bem, eu acho que no final das contas, nessa, nesse, nessa história dele ficar oscilando entre o presente dele na cama e a vida dele entre os 11 anos e esse momento, 70 anos depois, acabou dando gancho para um monte de, de coisinhas, e não vou lembrar todas as coisinhas que eu saí inserindo no conto, quem é gastar é que não é um conto longo. Mas eu tenho, tenho até a eu, eu vou reler ainda. vou revisar, que eu não revisei. E vamos ver como é que está. Mas eu acho que está um conto interessante. Eu gostei. É um dos contos que talvez que eu tenha... Talvez esteja entre os cinco que eu mais gostei de escrever. Entre os cinco que eu achei... Não, acho que entre os... Em termos de estilo literário. Tá lá, entre os dois melhores. Que, apesar de eu não saber com certeza ainda se funcionou. Porque pode estar tá meio caótico no estado bruto, é difícil escrever um conto desse tipo direto e ficar legal, acho que eu vou ter que mexer bastante nele na revisão vamos ver, e é isso até o 25 o um sábado um conto